só da mais Dalt, roubo cara. e roubo, olha da Delta. Da olha só. Olha. Você não passa. Placa virada. Olha tá a filmada. Não, ah, é pra ele ver. Olha só. Aqui é rouba da Dalta. Aqui veio, veio, Ronan. Olha só. Olha. Que que é, isso? é muito desacaso, rapaz. Ah, já acabou também. Deve estar na loja já, do... a ah, loja do chinês, coitado. Do Alex? Do Alex.